A vida cristã é como uma escada. Vamos subindo um degrau dia a dia. Vamos alcançando uma vitória dia a dia. Alguns defeitos de caráter que nós tínhamos antes, nós vamos, pela graça de Deus, vencendo. Hoje você vence uma coisa, amanhã você vence outra, até chegar à estatura que Deus quer. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim, Mas todos nós, com cara descoberta, Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você possa ser transformado de glória em glória, passo a passo, vitória a vitória, até alcançar ao modelo que Deus quer para a sua vida. Deus te abençoe.